Deixa seu comentário abaixo do vídeo meu garoto. Ah, vou te pedir outra coisa. Compartilhe esse vídeo com seus amigos ou com alguém que sofre de ejaculação precoce. Entendido? Como a maioria já sabe, venho com mais uma dica infalível. Para você que já não aguenta mais, gozar rápido ou deixar a sua parceira na vontade. Isso ninguém merece né irmão? Depois desse macete que eu vou te mostrar. Eu garanto que tudo vai mudar na sua relação sexual. Mas é muito importante que você saiba. Esse macete não se trata de uma cura definitiva para o problema. E sim apenas um paliativo. Ok? Na época que eu sofria com esse problema em gozar rápido demais. Esses métodos caseiros me ajudaram e muito. E ele pode ser seu grande aliado daqui para frente. Agora se você quer se livrar definitivamente de ejaculação precoce. Vou deixar na descrição do vídeo abaixo. Um link que é o protocolo revolucionário da cura definitiva da ejaculação precoce. É só clicar que você terá um conteúdo mais completo e preciso da cura definitiva. Então vamos para a nossa incrível dica de hoje. A nossa dica de hoje vai ser com o gengibre e o mel. Conhecido como um dos métodos mais eficazes para a ejaculação precoce. Quer saber como consumir esse poderoso alimento? Comer gengibre aumenta a circulação sanguínea em nosso corpo e especificamente aumenta o fluxo sanguíneo para os músculos pernianos. Isso dá aos homens maior controle para ejacular. O gengibre também é útil para reter a ereção, pois aquece o corpo. Causando um fluxo sanguíneo mais rápido. O mel é um afrodisíaco de força e isso pode aumentar a potência do gengibre. A melhor maneira de consumir esse remédio é. ralo o gengibre e misture meia colher de chá do gengibre ralado. Uma colher de sopa do mel. Misture bem. Depois é só comê-lo uma hora antes de dormir. Olha meu garoto. É muito importante lembrar mais uma vez.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 Vou deixar o link abaixo na descrição desse vídeo. Se você quer se livrar da ejaculação precoce, eu sugiro o protocolo único. Com ele eu te garanto a sua cura definitiva e você irá iniciar o seu tratamento de dentro do seu próprio quarto. Com comodidade e total sigilo. Assim como rapidamente eu curei a minha ejaculação precoce. Então meu garoto, já clique no link que está na descrição desse vídeo e vem fazer parte desse clube mais gozado do YouTube. Te desejo boas festas de final de ano.